Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um drink detox, que é perfeito para o verão! A gente vai precisar de 15 amoras, suco de um limão e um sachê de hit up. up. ele é antioxidante e termogênico. E tem um gostinho de romã e gengibre, muito bom! Agora a gente vai amassar bem até a amora soltar todo o suco. E agora, gente, como saber se as amoras soltaram todo o seu suco? É com você, Camila! Quando eu tiver assim, ó. Bem esmagadinho, talvez. Tá? obrigada. Agora a gente vai adicionar 350 ml de água com gás. E agora a gente vai precisar de uma esfera de gelo. Ou quantidade de gelo, que você preferir. Agora a gente vai peneirar todo esse líquido dentro do copinho. Essa receita rende dois drinks. Esse copo aqui a gente já tinha deixado na geladeira com uma esfera de gelo dentro. E a gente vai colocar o restante do nosso drink nele. Pronto, agora a gente tem dois drinks maravilhosos. Saúde! E... Hum. Muito bom! Muito bom! Então, se vocês gostaram desse drink, curte, compartilha e se inscreve no canal! Tchau! <risos>